Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, feijou aqui na área, espero que você esteja bem Dá aquela moral, se inscreve aqui no canal, curte o vídeo, faz tudo que você sabe para me ajudar Preciso chegar nos mil inscritos, então senta o dedo aí no botão de se inscrever, fechado? Cara, esse vídeo aqui é uma demanda, né? É uma coisa que muita gente tem me perguntado nos comentários aqui dos vídeos, enfim, no, no Whatsapp e eu resolvi gravar, vou tentar né, explicar de uma maneira muito simples, muito didática mesmo. É, eu trabalho com futebol virtual desde 2019, né, a gente está em 23 aqui agora, então é bastante tempo, então muita gente me pergunta, pô, o que, que é o futebol virtual? Né? O que, que é esse negócio, esse mercado aí? Porque tem muita gente que está descobrindo isso agora. Bom, primeiro que o futebol virtual, se você não conhece esse site aqui, é o site da Bet365. A Bet665 é uma casa de aposta, é uma das maiores do mundo, se não a maior, tá? E aí você tem que fazer o seu cadastro nela, tá? É, faz o seu cadastro, vai te pedir algumas informações. Eu não sei como é que tá hoje, porque eu fiz há muito tempo, mas talvez peça para você tirar uma selfie, uma foto do seu documento. Isso para provar que você é você. Então o primeiro passo é você fazer essa burocracia. Se cadastrar, faz tudo direitinho, beleza. Aí você vai fazer um depósito na casa de aposta. A casa de aposta, a grosso modo, ela é como um banco. Então, você coloca o seu dinheiro lá e pode tirar. Beleza? que você movimenta o seu dinheiro. A grosso modo, tá? Falando bem, bem por cima, é basicamente isso. E aí, existem milhões de mercados que você pode explorar. Cara, política, tênis normal, tênis de mesa, vôlei e tal. Mas eu vou falar de futebol virtual, na verdade, né? Esportes virtuais. Mas de futebol virtual. Então, aqui... Vamos desde o começo, patch 365, esportes virtuais. Aqui tem dois, duas ligas hoje, né? Tem essa aqui, que é o dia de partida, e essa aqui é a futebol principal. O que eu vou falar serve para as duas, então eu vou escolher qualquer uma aqui aleatória, tá? O que, que é esse jogo aqui? Muita gente confunde isso com o FIFA, porque tem também o FIFA. Qual que é a diferença? O FIFA são duas pessoas, tá? Então imagina um jogando contra o outro, tipo você contra o seu amigo. Vocês estão jogando o FIFA e vale dinheiro. É isso. Esse é o FIFA. Isso, o futebol virtual é outra coisa. O futebol virtual é o que você está vendo aqui. Então, imagina que é máquina contra máquina. Não tem nenhum ser humano é, é, dirigindo, né, jogando nesses times. O tempo do jogo é sempre menor do que 3 minutos e vai ter, em média, aí, uns 8 lances. Tá? Então, é, basicamente, nesses 8 lances, quem controla é a máquina. Então, tem muita aleatoriedade. Então, a gente não tem como saber exatamente o que vai acontecer. Só que como é um robô, é uma máquina né, que faz essa programação, ela tem alguns padrões e, às vezes, alguns padrões se repetem. E aí, é nisso que a gente consegue ganhar dinheiro quando a gente enxerga uma oportunidade, quando a gente enxerga que esses padrões estão se repetindo. Tá? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Eu vou deixar aqui duas dicas agora no final, para você que chegou até aqui. A primeira aí é, tem um site de análise que é esse daqui, está o link na descrição. Tem, eu não vou entrar fundo no site, mas cara, praticamente tudo que você quiser ver aqui você vai entender. É, qual time que está bem, qual time que está mal, tendência de mercado, mais gol, menos gol. É tipo um site de análise mesmo, tipo de futebol real, só que voltado para futebol virtual. E eu também vou deixar aqui na descrição um vídeo um link para o meu grupo VIP, tá? que tem uma lucratividade imensa, imensa, imensa, imensa. Muita gente já está ganhando dinheiro junto comigo nisso. Então, se você quiser ir para dentro do meu grupo, vai aqui para o link na descrição. Fechou? Ficou com alguma dúvida aqui? O que, que é? Quer perguntar mais alguma outra coisa? Cara, comenta aqui. Pode comentar aqui é assim que eu, eu puder te respondo. Fechou? Valeu. Aquele abraço.